Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná mais uma aula do nosso curso de Arduino básico com blocks hoje estamos indo aí para a nossa aula 14, em que eu vou falar para vocês do mini órgão eletrônico então, é, qual que é a ideia do nosso mini órgão eletrônico? a ideia é a gente é montar um circuito que faça notas musicais né? que gere notas musicais quando a gente aperta aí alguns botões então deixa eu mostrar para vocês aqui a ideia então, primeiro circuito que a gente vai montar aqui é um push button em série com um LED e em série com um resistor. A ideia desse circuito é cada vez que você apertar um determinado push button vai acender um LED e, ao conectar o Arduino aqui é, nesse ponto aqui do circuito, o Arduino vai perceber, né, vai é, conseguir visualizar através de uma entrada digital quando que esse push button foi apertado. Então a partir dessa informação né, que o Arduino vai é, sensoriar aí dos push ele vai emitir um sinal para um buzzer. O que é um buzzer? Um buzzer é um pequeno alto-falante, né, então a gente vai fazer aí o Arduino emitir um sinal que vai passar por um potenciômetro, que é o controle de volume, né, e pelo buzzer. E esse resistor aqui, é apenas quando o potenciômetro estiver no zero, né, tem um resistor em série com o buzzer para não queimar. Bem, um buzzer é um pequeno alto-falante, tá de 8 a 12 centímetros, né, 1 centímetro mais ou menos de diâmetro, é, 8 a 12 milímetros, e ele gera uma única nota, numa né, única frequência né, que você é, coloca nele aqui, então ele gera uma nota nessa frequência de oscilação. Então, está aqui o circuito do Tinkercad, né, então eu coloquei aqui 7 push buttons em série com. 7 é, LEDs e 7 resistores, né? e cada um desses push buttons em série com led e série com resistor está sendo sensoriado por uma das portas aqui do Arduino, tá vendo? 12, 11, 10, 9, etc. E tal, né? Então eu estou medindo aqui da 12 até a 6 para pegar aqui 7 push-butons. Então as notas né, que eu vou gerar no meu buzzer. Eu coloquei aqui LED vermelho, laranja, amarelo, verde, azul. E aqui não tinha os LED índigo e violeta, que são as cores do arco-íris. Né? Eu botei dois LEDs cinzas. Bem, e daí na porta 2 aqui do Arduino, que é uma porta de saída, eu vou gerar um sinal de frequência. Vai passar aqui pelo meu potenciômetro, pelo meu resistor e pelo meu buzzer, um pequeno alto-falante. Vamos ver como que isso funciona, então? Então, eu tenho aqui no TinkerCAD o meu é, circuito montado isso é, que eu acabei de mostrar para vocês né? e a hora que eu dou o play aqui vamos ver o que vai acontecer ao apertar o push button ele gera uma nota estão ouvindo aí? é mi a o a e si eu vou é, mexer aqui no meu para aumentar o volume um pouquinho Aqui eu diminuir, então para o lado de cá eu vou aumentar então vamos ver aí como é que a gente é, faz esse circuito, como é que a gente programa esse circuito para gerar esses sinais então deixa eu voltar aqui é, na minha apresentação Então, existe um comando aí no, no Tinkercad Circuits, na programação com blocos, que é o play speaker, né, ou reproduzir outflut, se tiver em português, no pino. Então, você conecta o buzzer nesse pino e você define um tom e um tempo. Né? O tom é um número inteiro, de 0 a 128, e o tempo é um, pode ser um segundo, 0,1 segundo, né, um décimo de segundo. Então, vamos aí. É, ver um pouquinho sobre notas musicais né? aquele número que eu acabei de mostrar para vocês, o 60 ele corresponde a que frequência sonora, né? a que som então para isso eu trouxe aqui um teclado né? de um piano que tem aqui as notas né? dó, ré, mi, fá, sol, lá, si em cada uma das oitavas, da mais grave para o mais agudo e tem aqui as teclas pretas né? que são os sustenidos, bemol né? que são importantes aí para nossa compreensão então, o número que vai ali no tone é um número sequencial que corresponde a cada uma das notas de um piano. Então, o zero é o dó mais grave possível de gerar aí com o é, buzzer, né, com o meu é, arduino. Daí o 1 um é o dó sustenido, daí o 2 é o ré, o 3 é o ré sustenido, o 4 é o mi, o 5 é o fá, tá vendo? Então, assim por diante, eu vou gerando cada número que eu coloco ali na função tone, né? é uma nota que ele vai girando aqui do meu piano simulado, ok? Então observem que o um piano ele normalmente tem oito oitavas aí, né? Então tem aqui a primeira parte, a segunda parte, cada parte, cada oitava é um conjunto de teclas, né? Então aqui esse primeiro lado do, do piano é correspondente aqui a esses tons aqui do 9 até o 47, né? E daí tem aqui uma tecla que é o Dó central, né? Então, o Dó Central é a, o valor 48, tá vendo? O Ré daí é o 50, o Mi é o 52 e assim por diante, para gerar essas frequências aqui do Dó Central, Ré, Mi e assim por diante. Daí tem a outra, outra oitava, depois a outra oitava e assim por diante. Ok? Então, o nosso pianinho que eu mostrei para vocês, ele está aqui nesses tons do Dó Central. 48, 50, 52, né, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. É, então tá aqui o nosso pianinho, então vamos ver aí a programação, como é que eu faço para gerar esses sinais para o meu buzzer. Né? Então eu tenho que primeiro saber aqui qual é, valor corresponde a qual nota, né, então aqui no caso o Dó central é o primeiro é, botão aqui, que está ligado no pino 12, o Ré no pino 11, o Mi no amarelo, no pino 10, e assim por diante. Daí eu fiz uma pesquisa aí na tabela da, dos pianos, né? Descobri que as frequências para cada uma dessas notas do piano. Né? Então, é essas frequências que a gente tem que gerar aqui no nosso pianinho do TinkerCAD usando o Blocks. Para isso, então, usei o reproduzir alto-falante, né? Aquele comando. Então, aqui eu fiz um comando de verificação se o pino digital 12 está alto, né? se foi apertado, o push button que está ligado no pino digital 12, então, reproduzir no alto-falante do pino 2, né? que está ligado aqui no buzzer, o tom 48. Né? Lembrando lá, 48 é nossa nota dó central. Ok? E daí, outro, né? Então, se o pino 12 não tiver sido conectado, ele testa o pino 11. Né? Se o pino 11 estiver apertado, daí ele faz no... no alto fonte do pino 2, o tom 50, que é o Ré. Se não, ele testa o pino 10 e toca o 52, que é o Mi. Depois o 53, Fá, né? depois o Sol, né? Lá e Si. Ok? Então está aqui o código né? que gera esses tons. né? Tá vendo? Ó, pino 12, 48, 11, 50, 10, 52, 9, 53, 8, 55... 757 e o 659 que são os correspondentes aqui a essas frequências né, de um piano real. Okay? E daí, aqui no final, tem o finalzinho do código né, que fecha todos esses C. Outro né? aqui, ó, 59 que é a última linha aqui. Daí, você tem um desativar o alto-falante por alguns milissegundos e daí, você repete o loop. Ok? Então, está aqui o código completo para vocês terem a noção de como é que funciona o nosso pianinho no TinkerCAD Circuits usando programação por blocos. Ok? E se eu quisesse fazer na próxima escala aqui, na próxima oitava, que é do 60 até o 71? Então, eu fiz aqui também um circuito no TinkerCAD, que é a aula 14.2, mini órgão eletrônico, quinta oitava, que é uma oitava para frente daquela quarta né, que a gente fez no circuito anterior. Então, está aqui. O circuito está aqui, né? Tudo igual o circuito, só muda aqui os códigos, né? Que começa aqui no 60, né? Depois deu 62, 64, 65, 67, 69, 71. Quais frequências corresponde isso aqui, né? Ou tem que procurar numa tabela, né? Ou então tem um outro jeito. Então deixa eu mostrar isso aqui funcionando para vocês, né, é, Aqui no Tinkercad. Então aqui eu tenho o Circuito 14.2, ordem básico com blocos, né? E esse circuito tem o código dele aqui que eu acabei de mostrar, né? Então, 60, 62, 64. A hora que eu é, executo ele, eu vou ter um sinal um pouquinho mais agudo, né? dá para ouvir aí, deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui. Ó, oh, ré, Sim. Tá vendo mais agudo e onde que eu vejo isso? Eu venho aqui em blocos, né? vou parar aqui a simulação blocos e blocos mais texto. Então eu posso ver o código do Arduino, né? Que é gerado a partir desses blocos aqui, né? Então aqui ele tem as frequências, né? Então esse código aqui ele é gerado a partir desse código. Se eu mudar em qualquer coisa aqui, né, ele já altera automaticamente lá. Ó, tá vendo lá que ele mudou, né? Então, eu coloquei aqui 60, ele já muda a linha correspondente ali, que é a linha do tone, né? No pino 2, a frequência que ele gera, que é 523 Hz, e o período que ele fica, a é 0,1 segundos ou 100 milissegundos. Tá ok? Então, eu tenho esse código aqui no meu slide, para mostrar para vocês, né, Ele está aqui nesse cantinho. Vou mostrar ele com um pouco mais de zoom, né? Então, eu tenho aqui os pin modes que é a setagem de qual pino vai fazer o quê, né? O 2 é output né? e os 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 são input, que são as leituras dos push E aqui está o código do loop gerado pelo próprio Tinkercad Circuits, que gera as frequências de acordo com cada é, pin mode aqui. Está ok? Então, né? o tom 60 é 523 Hz, o tom 62 que é o ré, né? na quinta. É, escala lá, é 587 Hz, depois 659, 698, 784, 880 e 988 Hz. Tá ok, pessoal? Então, os comandos aí gerados pelo Tinkercad Circuits, quando você converte lá do blocks para o código, né, para código texto, gera essas linhas aqui com as notas de automaticamente para então, pessoal, essa foi a nossa aula 14 do Arduino Básico com Blocks. É a nossa penúltima aula né? e em breve a gente se vê de novo para a nossa última aula. Obrigado por enquanto e até logo!